Eu sou o Rui Botti e dou-vos as boas vindas a mais um workshop da casa. Hoje vamos aprender a construir um mini jardim mágico. Vamos aqui apelar por um momento familiar, já a prever o dia de, de, para comemorarmos o Dia Mundial da Criança, que está quase aí no dia 1 de junho então com este workshop vamos aprender a decorar um mini jardim, as dicas e truques para manusear os catos e suculentas e também as características e necessidades destas plantas. Já sabem que as vossas questões, as vossas dúvidas são respondidas aqui em direto no nosso formato live streaming através das notas, nossas plataformas digitais Facebook e Instagram. Se possível, damos a resposta no decorrer do nosso workshop, se não garantimos que mais tarde Todas as vossas perguntas irão ter uma resposta da nossa parte. E para nos ajudar a construir um mini jardim, temos uma convidada, diria que até muito especial. É uma criadora da mini Gardens e desenvolve mini jardins para crianças e também para adultos. É autora do livro... Grandes Jardineiros do Pequenos Jardins E também colabora com a revista Jardins Duas boas-vindas à Elizabeth Vila Viçosa oh, Muito obrigada Bem-vinda, Elizabeth, à nossa sala de workshops Muito obrigada Obrigada uma vez mais pela oportunidade de voltar aqui à e Merlin. É com muito gosto que volto sempre Especialmente agora que também tenho um bebê novo Não tão mini quanto os jardins Mas de facto é uma oportunidade muito boa é Eu propunha que começássemos mesmo é, por aí, pelo, Elizabeth. Pelo já não referi o teu livro Exatamente o meu livro é Grandes Jardineiros de Pequenos Jardins, portanto é um livro que é ilustrado e tem fotografias, mas que sobretudo pretende desmistificar aquela linguagem técnica e difícil que uhum. muitas vezes a linguagem. Não tão acessível. É, mas... não tão acessível, especialmente aos mais pequenos. A minha teoria é baixar a linguagem para que os pequeninos percebam, assim os adultos também percebem. Ok. É do portanto, interesse de ambos, é, então. é, é, portanto, eu costumo dizer, eu escrevi um livro para crianças, mas acho que é o fruto para toda a família. Uhum. É um e ainda não tem... foi lançado, está em pré-venda, não é? Está em pré-venda, está em pré-venda no site da editora Livros Horizonte, com desconto de 10% e com portes grátis, e podem encontrar também em pré-venda em todos os outros sites de livrarias, uhum. a UC, Fnac, Bertrand. Bertram. até então, aí o dia do lançamento oficial, qual é? É, no dia da criança. Pronto, é mesmo a propósito, não é? <risos> é o propósito, sim. Então fica aqui uma sugestão. Eu fica que aqui sim, uma, sugestão fica, para... fica uma sugestão ótima. É? Exatamente, para o dia da criança. E a atividade que eu vou realmente desenvolver aqui tem a ver com as plantas que eu aconselho sempre para os mais pequenos, que são as plantas mais fáceis de cuidar, que são as suculentas, uhum. e que é uma adaptação de uma das atividades que está aqui dentro, de mini jardins. Tendencialmente, eu trabalho com crianças que... Uh, não tem quintal ou não tem jardim e, portanto, a ligação que eles têm à natureza é sempre muito reduzida em vasos e, portanto, os mini jardins é um bocadinho isso, é trazer a natureza para dentro uhum. da casa da criança. É uma alternativa que não tem um espaço verde, exatamente, não é, no exterior. Exatamente, exatamente. Okay. Desta vez, vamos fazer um bocadinho mais para o exterior e aproveitar uma floreira e tornar uma floreira um bocadinho mágica. Portanto, vamos uh, abordar, um em inglês, eles dizem que são os fairy garden, portanto, uhum. há muito este conceito lá fora é criar um jardim de fadas e nós adaptamos ou para um ambiente mais fantástico ou então para qualquer outra bonequinha ou, ou figura que uma criança possa gostar. No fundo é atrair o gosto da criança e o olhar uhum. da criança até à natureza, através também da diversão e de algo que lhes é muito querido e familiar, que é parte da brincadeira. Desenvolver a imaginação, não, né? Exatamente. Porque no fundo não tem, não não tem, tem limite. limites. Exatamente. E muitas vezes estes mini jardins, ou também um tamanho maior, também funcionam um bocado como um cenário. Em que depois eles desenvolvem esse imaginário e contam histórias uhum. e entram com personagens pequeninas que tenham ou que não tenham e é só a imaginação que funciona. E mas quando um... ficam aborrecidos desse cenário, podem, uh, podem alterar mudar, para o outro. Sempre E sempre em contacto direto com a natureza, porque depois eles escolhem as plantinhas deles. É incrível. Como nós achamos que às vezes os meninos, não, as crianças, não são tão apegadas às plantas, mas depois. Tomam realmente conta delas, das plantas uhum. e querem regar. E... Tu tens consciência disso, não é, Elizabeth? Sim, quando tens sim. trabalhado mais sim, perto. Quando dou os workshops uhum. é inacreditável como eles deliram em mexer na argila expandida ou no substrato e nós notamos que eles de facto não têm este, este contacto tão diário com a natureza. E assim é uma oportunidade de ter. E este livro é. Acabaram as suas desculpas. Agora vão <risos> poder fazer tudo que está aqui, <risos> podem fazer em casa, não há? Não há desculpa para isso. está aqui tudo muito simples, é mesmo muito, muito Com fácil. Com linguagem acessível, como tu mencionaste, Sim, que é extremamente exatamente. importante. Não, e é completamente ilustrado, portanto, uhum. tem, tem sempre o cuidado de falar, mostrar as plantas, como é que elas são. Tem dar imagens as... apelativas. Apelativas. Né? E depois tem também as atividades, pronto, e uhum. é muito interessante. Depois as pessoas re revêem-se no que está aqui, não é? Porque tem um tudo, um passo a passo, uhum. e é muito fácil desenvolver em casa. E muitos dos produtos que vem mencionar no livro nós temos disponíveis na, nas nossas completamente, lojas. É? Completamente, acho que não há um produto que não esteja nas Exatamente. nossas lojas. Ok. <risos> para tudo a secção então, é de jardim. mas a obra, então vamos começar. Vamos Olha, ficar. posso ficar aqui com o teu livro, posso guardá-lo aqui deste lado, vou deixar aqui. Vou ficar aqui a olhar para nós. Exatamente. <risos> Então sim, vamos começar Então, qual Eu... é o primeiro passo? Para quem quer desempenhar esta sim. tarefa? Então, o primeiro passo, seja ela uma floreira ou seja ela um vaso, especialmente se for fechado, o mais importante é garantir uma boa drenagem de todas as plantas. Plantas carnudas, catos ou suculentas é então essencial. Porque como elas têm muita aguinha dentro das suas folhas, temos que garantir que não há um excesso de água. E uma das coisas que nós usamos para que esse efeito é, de facto, a argila expandida. A argila expandida em contacto com a água, a lastra, e, portanto, absorve o excesso de água que nós vamos ter no nosso vaso. Portanto, a primeira coisa que nós fazemos é criar uma boa camada de argila expandida, que vai largar muito pó, mas eu acho que é muito interessante o contacto com, com, a, com a argila e as crianças gostam muito. Eu já comecei, portanto, a colocar aqui. Vou só pôr o restante. E esta argila vai-nos então proporcionar... Então essa camada é o primeiro passo. É o primeiro passo. Depois, para que... Temos que eu chamo de fazer uma cama. Vou falar como se fosse fazer um workshop aos pequeninos. É uma é. caminha. Temos aqui a nossa parte da cama e vou pôr uma manta, a manta geotéxtil. Para quem não tem, tudo bem, aqui nas vossas lojas à venda e é, há rolos grandes e dá para vários tipos de vaso Basta cortar no tamanho do vaso que nós pretendemos. Se for deste tamanho, corta-se deste tamanho. Se for maior, uhum. cortamos em maior. Vem a rolo e é possível é, cortar é, à medida que pretendemos. Se realmente não tiverem, podem usar um pedaço de algodão velho que tenham por casa. Também podemos sempre dar uma segunda oportunidade okay. aos objetos que temos em casa. E uma manta já não é muito aconselhável, não é? De cima é algodão. O que é que acontece? As mantas permitem que a água passe, portanto não vai ficar aqui a encharcar as raízes das nossas plantas passa, mas não passa o substrato. Vai evitar que as raízes é. apodreçam, não é? Exatamente, exatamente. E pronto, nós vamos fazer uma caminha aqui com o nosso, a nossa manta, para evitar, então, que o substrato se misture com a argila expandida, mas que ao mesmo tempo a água possa sair. E saindo, chega até à argila, a argila expande, não é? Uhum. E assim Garantimos a, a, não, o não excesso okay, de água. Okay. Agila depois, expandida, manta geotéstil. E manta geotéstil. E depois fazemos uma seleção das nossas plantinhas. Eu aconselho sempre, em termos de composição, tudo o que for mais alto ficar atrás. Portanto, eu vou trabalhar daqui, não é? Imagina que é a criança. Uhum. Tudo o que for mais alto fica atrás. Se isto, Imagino que isto vai ficar debaixo de um alpendre e vai ficar encostado a uma parede. Então fica sempre mais, mais composto, não é? Temos as plantas altas atrás e vamos fazer uma espécie de escadinha e vamos descendo e o pormenópolis okay. pode ficar no centro e aqui a mesma coisa, começamos sempre das mais altas para uhum. as mais baixas. Então, aconselhas as mais altas atrás. Sim, okay. até mesmo para para regar, não é? Se nós estivermos uhum. a regar deste lado... Sim, facilita para não tarmos... bastante a rega, claro. É, não é? Pronto, portanto, tentar sempre pôr nos cantos e atrás as plantas mais altas e depois vamos brincando com a composição e isto não há certo nem errado. Eu acho que depende do gosto de cada <risos> pessoa. Aqui é, é uma que das ser... vantagens deste trabalho, é. não é? Não, não, há, não há perigo de errar. Não há. Aquilo importante é que, de facto, facilita a rega, facilita o facto da criança depois tentar chegar aos, aos seus brinquedos ou às suas peças decorativas. Se uma, uma planta alta à frente, vai atrapalhar. Se ficar atrás, é muito mais fácil uhum. de manusear e, portanto, é claro. muito mais acessível. Facilita muito mais, é, claro verdade. que sim. Para plantar estas plantinhas, estas suculentas, temos um substrato adequado. Portanto, convém ser sempre um substrato, seja mais aronoso, porque permite o escoamento da água. Lá está. Nunca afogar as nossas raízes, que é muito importante, temos sempre que pensar que isto são plantas que vêm do deserto, muitas vezes do deserto do México e, portanto, chove assim muito, muito de vez em quando. Quando chove, chove muito, mas uhum. é muito esporadicamente. Exatamente. E a rega tem que, tem que imitar um bocado a natureza, não é? nós podemos até regar muito. Mas depois só dali uns dois ou três meses é que voltamos a recar. Vai sempre depender quais é que são as condições em que se encontra a nossa floreira. Uhum. Mas à partida, estas plantas exigem muito pouca água. E, Também e exigem... o que é que tu aconselhas? Mesmo se seja muito pouca, qual é que é o teu aconselho? Uh, vai sempre depender um bocadinho. Se ele apanhar chuva, eu diria que a água da chuva é mais do que já suficiente. É o suficiente. Sim, uhum. sim, já é mais do que suficiente. Uh, e, aliás, até pode acontecer que no inverno elas possam cair muitas das folhinhas e depois podem E no voltar. verão, que é, é a estação que temos mais próximo? Vai depender um bocado também do sítio onde ele está. Se estiver muito à sombra, uma vez uhum. por semana será suficiente ou até de 15 em 15 dias. Ok. Se tiver ali, de facto, sempre ao sol constantemente, uma vez por semana é suficiente. Okay. E, e as crianças e até acho que os adultos, à, à medida que vão tendo as plantas, Vão-se apercebendo. A, uhum. a fogueira está mais um bocadinho. É, é? E isto às vezes é um bocadinho de tentativa a erro, não é? Vá, um bocadinho água a mais, para a próxima pomos menos. E, e acho que é, isso faz parte da aprendizagem. Uhum. O errar é importante, é importante para a criança e não podemos desmotivá-la. Não deve ser muita, é que é para depois não, sim, não sim. estragarmos Exato. aqui a nossa Sim, é Exatamente. <risos> E pronto, agora a segunda parte, como temos uma floreira bastante grande, eu fiz uma seleção ainda de algumas plantas, todas elas são suculentas, não temos aqui nenhum cato especificamente, mas depois eu posso dar uma dica de como tratar os cactos uhum. porque de facto os cactos picam. Sim. E há muito aquela questão de, ah não, não mexas me que pica. <risos> nós temos uma aloe vera que por acaso uns piquinhos, uhum. muitas vezes para tirar Mas há de aquela tendência para rejeitar os catos precisamente por essa, por essa tantos, razão, não é? Não é? Pois. e também merecem ficar na nossa floreira. Merecem e são, e são muito bonitos, não é? Uhum. Uh, e, de, e também traem flor, também fazem flor, como esta aqui, esta é o existem mas muitas coisas. espécies de, de catos, não é? Nós associamos sempre aqueles com os picos, o tradicional catos, mas, mas hoje existem é, muitas... hoje É muito interessante porque nós achamos que catos é uma coisa e suculentas é outra. A grande verdade é, a família é suculentas e depois dentro da família das suculentas há os catos. Ou seja, todos os cactos são suculentas, okay. mas nem todas as suculentas são cactos. Okay. E, portanto, é, é, ou seja, dá para pôr na mesma floreira um mix destas uhum. duas tipos de plantas porque têm as mesmas necessidades. É, exatamente. Seria mais difícil colocarmos outro tipo de planta. Se eu quiser pôr uma erva aromática juntamente com suculentas, não vai resultar. Porque a erva aromática, a partida, não vai necessitar, a de água é muito maior. Uhum. E, portanto, iríamos afogar as nossas plantas. Então, esse é um aspecto importante quando vamos decidir uh, as plantas Sim. que queremos colocar na nossa floreira. Há sempre aquele truque de, ok, eu até ponho aqui, mas vai dentro do vaso. E, portanto, eu quando regar, vou só regar esta e o vaso, se for, especialmente se for de plástico, como ela é completamente impermeável, a água que eu pus nesta, imagino que isto aqui é alecrim. Alecrim não bebe muita água, mas sei lá, orégãos, um, não é? Ou outra planta que nós achamos que tenha muita água. Então, encaixando no nosso jardim, mas vai dentro do vasinho, não vai estar no mesmo substrato que as restantes. Isso é uma boa técnica, porque podemos só regar esta e a água não passa para as restantes. Uhum. E pronto. Basicamente é isto que nós costumamos fazer. O ideal sempre para as crianças é facilitar. Começar pelas mais fáceis uhum. e depois, à medida que vamos evoluindo, vamos aumentando o grau de dificuldade. Okay. Então, passar aqui um bocadinho para a ação. Eu tinha falado que estas plantinhas, efetivamente, precisam de um substrato um bocadinho mais específico. Portanto, é um substrato que não é tão rico em nutrientes, porque elas são um pouco exigentes. Eu costumo dizer que elas são o camelo das plantas <risos> e não são muito voradoras portanto é um substrato mais arenoso portanto nós ao tacto sentimos logo que tem muito mais areia, uhum. não é? E portanto a ideia é sempre colocar bastante substrato, o substrato já tem os nutrientes que elas precisam inicialmente uh, para os seus primeiros 6, 9 meses e depois então ir mudando um bocadinho mais okay. de adubo. Enquanto colocas o substrato, vou-te fazer aqui a primeira questão é, que surgiu. Lá. A Paula Moraes pergunta-nos, em vez da manta geotéxtil, será que podemos usar TNT, eu acho que sim, acho que vai depender também um bocado, o importante aqui do material, porque também tem muito a ver com com fibroso é o material, a partir eu diria que sim, se não for muito, muito espesso, o que é importante é que a água passe, isso é que é o um mais importante, é que, de facto, consiga passar água, qualquer material que seja, em que a água se consiga, eu até costumo dizer, para vasos pequeninos é ter um filtro de café dá. É isso que acontece quando fazemos café, não é? Passa exatamente, a água exatamente. o café, mas as borras do café não passam. É exatamente o mesmo sistema de filtragem, Aqui é o ideal é sempre filtrar a água. Vamos ver se eu consigo... Ah. Neste caso usaste duas embalagens, é de 5 litros, não é? Cada, embalagem. É uma, cada uma destas é 5 litros. Okay. Estas são ótimas para vasinhos que pequenos. Que é para também temos na noção é. da, das quantidades a utilizar. Para uma Mas a cirta tem embalagens maiores, estas são ótimas para, para dentro de casa, de facto. A maior funciona, se calhar, mais facilmente para floreiras. E eu, se calhar, ainda vamos ter que usar mais. Quando são crianças muito pequeninas, podemos deliberadamente não plantar muito à superfície. Ou seja, uhum. com os elementos, chuva, o vento, os, os brinquedos podem ficar muito expostos. Ou seja, quando digo brinquedos, digo estas coisinhas da decoração que uhum. é o que vai dar a magia ao Exatamente. nosso vaso ou à nossa floreira. Se nós fizermos algo Essa mais é rebaixado... criativa do nosso projeto. Né? <risos> Se nós fizermos algo mais rebaixado, o que é que acontece? A criança, tudo bem tem que baixar mais um bocadinho, mas a verdade é que fica tudo mais concentrado e fica mais seguro, até mesmo para a criança poder ter acesso. Quanto mais elevado, mais exposto aos elementos, quanto mais baixo, mais seguro fica. Eu, se calhar, vou ter que ainda, não temos, não sei se há mais substrato... É, temos aqui em frente, é? se então, precisar, sim, podes sim, retirar. então eu acho que... Podes-me só ajudar, eu uhum. vou cortar então. Claro que sim. Vamos ter que pôr essas... Ah, mais dois. obrigada. esta floreira. Não precisa ser uma floreira tão grande. Quando nós Se for necessário, jardins... temos mais uma embalagem. Eu acho que vai ser necessário. Vai ser necessário? Pronto. Para... Até eu dou daqui mais uma embalagem. Eu, se calhar, começo já a plantar e depois coloco essa no final. Vou fazer esta pode ser? Uhum, claro Não. que sim. Então. Nós já pusemos, normalmente fazemos cerca de meio, meio floreira ou meio vaso. Pronto, eu ia-te fazer precisamente essa questão, que é só para, para, para perceber quem nos está, que está a ver. Portanto, nessa fase, tu vais encher só metade da floreira. Sim, eu vou aproveitar uh, o substrato que normalmente as plantas já trazem. Portanto, o próprio substrato que vem aqui, no, nós chamamos de torrão, não é? Uhum. Porque a minha teoria é que o substrato não se estraga. No máximo, ele perde nutrientes, mas como nós estamos a colocar um substrato novo, uh, elas vão... A okay, é alimentar, então, é, o, é o substrato. Portanto, o importante okay. não é estarmos vamos para mudar, mudar de substrato, é sim enriquecer o substrato que já temos, que é o que acontece na natureza. A natureza, não é quando nós plantamos uma árvore no nosso terreno, nós não estamos constantemente a mudar todo, toda a terra que lá está. O que nós fazemos é acrescentamos uma adubação e nas nossas floreiras é idêntico. Portanto, uhum. não, não, isto não é, não é lixo, nós conseguimos, de facto, aproveitar a, a terra ou o substrato que nós temos em casa de torrão. Okay. Esta plantinha é muito gira, isto é uma suculenta, aliás, todas elas são suculentas e ela é muito conhecida por orelhas de Shrek. Aquele monstrinho verde. Sim, sim, sim, sim. <risos> porque, de facto Todos fazem nós muito. Nós Fazem muito lembrar as orninhas dele. Elas são muito engan... Os meninos adoram esta planta. Repara, de... te... tens uma técnica para retirar? Tenho uma Tás técnica para apertar, retirar, não é? é É verdade. Vou... Nós não podemos agarrar pela planta, senão corremos uhum. o risco de amagoar e partir. Portanto, o que eu faço é, nós muito delicadamente vamos apertando o nosso vaso. Normalmente são vasos de, de plástico, portanto, são fáceis de apertar. Eu vou incliná-la, apoiá-la na minha mão e vou puxar o vaso. Às vezes o que acontece? Temos aqui raízes de fora, já está na altura de transplantar este... Esse é o sinal que devemos transplantar, é, transplantar que ela é? está a precisar, não é de mais espaço. Exato. As raízes da nossa planta, não sei se conseguem perceber, ela circulam, portanto, assim em roda, não é? De uma forma circular, são raízes circulares e, e aguentam muito tempo dentro de um vaso, mas a determinada altura, se tiverem espaço para sair, começam a sair. E, portanto, nós vamos, imagina pôr esta aqui assim. Eu, normalmente, até desfaço um bocado as raízes e o torrão, só para ela se libertar um bocadinho e ir-se habituando à casa nova. É um bocado como nós, não é? Quando Exato, uma casa é uma mudança, nova. não é? Exatamente, vamos Exatamente, para uma casa nova. É maior, então também vamos pôr mais coisas. <risos> aqui é um bocado assim. Vamos encaixar E vai ser uma casa cheia, não é? Vai ser uma casinha cheia aqui. Assim. Depois, vamos fazer a mesma coisa uhum. com Repetimos esta. a operação com, a, sempre, com as outras plantas, sempre, sempre, as outras suculentas. Do mesmo modo, apertas o vaso. Às vezes, cada vasinho tem mais do que um pé, portanto, nós aqui temos três pés de, de suculenta, o que é ótimo, porque vimos à loja e pensamos, ah, comprei uma planta. Afinal, Nessa fase três. devemos ter algum cuidado, não é? Pois, precisamente por isso. E afinal são três, então até podemos fazer três vasinhos. Uhum. Um só que compremos na loja, conseguimos fazer três vasinhos em vez de só um. Exemplo, ela aqui claramente está a soltar-se, não é? Portanto, isto é uma planta e aqui temos mais duas. Eu vou tentar pôr então as mais altas assim, mais à frente, uhum, mais atrás, para Fica atrás, não é? Isto só ficou assim um bocadinho fundo. Depois eu vou tentar subir ainda com, a outra, com o outro saco e mais uma. Esta é uma equivéria. Esta será talvez a suculenta mais comum, que é aquela Sim, que faz sempre lembrar as é, rosas. Exatamente. Quando pensamos em suculentas, associamos a esse aspecto, não é? Que está com umas flores muito bonitas. As Chico. suculentas normalmente até uh, dão flor, não no verão, mas mais em tempo quase de inverno, primavera. E esta pode ficar aqui assim. E Vais aqui, utilizar aqui... mais uma? Ah, eu queria usar todas. <risos> Porque a floreira é tão grande e acho que dá para aproveitarmos uhum. nos fazermos assim um mix interessante, só Sim, acho que para assim não um parecer mix... vazio, não é? E, e sobretudo para, para se perceber que há tanta variedade, não é? A nível de cor, de estrutura, até de, de, de volume, o não é? O teu foco passa precisamente também por aí, não é? Diversidade de, de plantas, não é. ser muito do mesmo, não é? Digamos Exatamente. Assim. E nós temos aqui uma família muito grande de plantas, portanto uhum, as plantas de facto claro. são Claro, Há que muitas. aproveitar. E esta, por exemplo, temos aqui está um bocadinho presa. Há quem faça sempre também uma poda de raiz, portanto quando as raízes são realmente muito grandes, podemos cortar um bocadinho. Que é para É um bocado também como se faz com o cabelo, não é? Às vezes quando se corta mais o cabelo, potencia uhum. o crescimento. E portanto, vamos tentar. Essa dividiste esta divide ao meio, não foi? Esta dividi ao meio, porque elas são muitos, são muitos pezinhos e, portanto, como eu quero, depois a criança brinca mais aqui, uh, prefiro que as plantas fiquem mais atrás. Ou seja, a parte de trás tu estás a preencher, não é? Sim. Mas, poxa, é porque é muito complicado, depois para a criança fica com medo de chegar a... Ai, não quer partir, mas quer ir buscar o brinquedo e então... Mas vale criar uma zona? É quase como um quarto, uhum. de um quarto das crianças, é a criança, não é? Porque crianças têm essa sensibilidade, não é? Para claro, não estragar. Claro. E depois até ficam com medo de mexer é que eles mexam, mas mexam com consciência de que de facto temos aqui um ser. Ora, eu vou retirar estas aqui, que já estão um bocadinho murchinhas, que não vale a pena estarem aqui. E é muito chique este contacto com, com as plantas, as crianças de facto ficam com uma sensibilidade diferente, ou seja, eu costumo dizer que as plantas são os novos, new pets, né? os novos animais de estimação. <risos> e agora na quarentena acho que a gente sentiu um bocado isso, sim, é? porque sim, as plantas sim, sim. de ganharam... Aí não foi só as crianças, foram é. todos. As plantas ganharam uma, uma, uma dimensão diferente na vida das pessoas uhum. e, e acho que finalmente começamos a ter a noção que a natureza realmente nos faz falta e que nós fazemos parte da natureza e que está na altura de chegar aqui. Eu vou pôr este se calhar aqui. Estas pequenas escaladas para o fim. Uhum. Ainda tens uma grande, não é? Aquela eu tenho ali. aqui uma ainda. Vai ficar um bocadinho fundo e depois eu vou fazer, uhum. é, vou tentar alisar ali à frente. Mas utilizar a embalagem de substrato, não é? Confesso que, pronto, sou muito apologista de mexer na terra e no substrato, às vezes acabo por usar as A ideia espaços, é mesmo essa, mas... não é? Isso nós queremos transmitir. Eu, eu acho que sim. Eu acho o que é, facto é muito de, importante. O de querer-se mexer. Eu acho que isso é muito importante. Quando nós também temos situações destas em que, de facto, não temos a quantidade de substrato suficiente, que acontece, não é? Não conseguimos fazer bem os cálculos, ai, a floreira afinal não era tão grande. Não faz mal, podemos até dividir a floreira ou a pôr num fundo falso, uhum. ou assumir uh, e tornar mais baixinho tudo. E desta forma, incentivamos as crianças a mexer na própria terra. Exatamente. Não? Podemos criar montanhas, não é? Ou seja, os terrenos também têm o seu próprio relevo. E nós podemos criar uma espécie de montanha na nossa própria floreira. Uma montanha mágica, uhum. <risos> por exemplo. Sim. E eu vou sempre colocando assim o substrato a tapar as raízes das nossas plantas. E segundo a tua experiência, as crianças, já que estamos a... a... Sim. O nosso foco vai mais para as crianças. Eles mantêm o primeiro trabalho que fizeram ou depois voltam a fazer outro? E, e nos meus workshops, eles saem de lá com o vizinho que criaram. E, e mantêm, quer mantém. dizer, depois também não deves saber, não é? Mas, Mas eu recebo que... muito feedback positivo, uhum. muitas vezes eles até o metem na mesinha de cabeceira. <risos> lá se vai aquele mito de que as plantas fazem mal no quarto, que é mesmo um mito. Não fazem mal nenhum, bem pelo contrário, ajudam a oxigenar o nosso ar da nossa casa. Sim, é, é um mito de fato, não é? É um mito completamente. Sim. E, e partilham contigo as experiências que tiveram, não é? Sim, e muitas vezes já aconteceu as plantinhas já são gigantes já não cabem nos vasinhos fazem o trabalho com vasinhos desta dimensão para nós uhum. a de 5, 10 centímetros de diâmetro às vezes 20 centímetros e o que acontece é que as raízes já saíram, a planta ainda lá está, mas já muito grande, uhum. os bonequinhos já saíram, já estão no fundo do baú, de, no quarto dos brinquedos. Então a mudança que existe é precisamente essa, é passar de um, de um mais pequeno para, maior, um para o outro. E exatamente. eles fazem e gostam de fazer. Uhum. E depois pegam os bonequinhos e voltam a pôr, mas já há a maneira deles, como eles acham que é mais giro, interpretam... Claro, já não ficam... é como foi da primeira vez, é, não é? Mas... E aí, mas aí isso é, é que é piada, é? É a dinâmica não é? muito uhum. gira, não é? Porque nada é estanco, é como a natureza, portanto aqui tudo se vai evoluindo e acho que isso é muito interessante. E eles terem essa liberdade de poder tocar e desenvolver as suas narrativas também é muito giro. Pronto. Vamos fazer então assim. E vamos imaginar que estamos num, num mundo mágico das fadas. Posso fazer aqui uma questão? Pode, ah, se pode, se eu aqui... Porque, as suculentas são plantas de interior elas aguentam perfeitamente no interior, sim, aguentam, não, são, não há plantas, provavelmente interior, todas as plantas vêm da natureza, não é? Uhum. Mas sim, são plantas que aguentam completamente no interior, Sim. sempre com aquela premissa de que pouca rega, não vamos estar a regar a nossa monstera e a nossa ficus e depois regar também em simultâneo a sequência. Mas eu penso que essa é uma dúvida que persiste muito, não é? As pessoas é. querem saber se realmente as plantas resultam é, ou vão se muda. desenvolver sim, dentro sim. dentro de casa. O ideal será sempre mais perto da janela, porque elas gostam de luz uhum. e até para florir e tudo, tendo alguma, alguma. Claro, algumas é essencial horas para fazer a fotossíntese. De, é, é. de qualquer forma, o que acontece muitas vezes é ficam mais esverdeadas. Há que têm uns tons mais cor-de-rosa, por exemplo, umas ganham umas pontinhas mais cor-de-rosa, mas não apanharem tanta luz, ficam só mais verdes. Não é grave. Mas, de facto, o ideal será sempre luz, porque luz difusa. Porque luz vai influenciar a cor vai, depois Vai, das vai influenciar a cor, porque é a fotossíntese claro. que estamos a falar, não é? uhum. também ajuda essa parte. E, portanto, é muito interessante perceber que a mesma planta, perto de uma janela, ganha umas tonalidades, longe da janela ganhará outras. Para mim, o mais importante nas suculentas e moscados é, efetivamente, a rega. Nunca pensar, ah, hoje é dia de rega, então vou regar todas as minhas plantas da casa, incluindo o cato ou a suculenta. Porque enquanto que as outras crapsam de dois em dois dias ou uma vez por semana da água, se tiverem em casa, eles vão apanhar com sol direto, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, uhum. então a maior parte das plantas morre afogada. É pena, não é? Porque de facto era, era tão mais simples que era só não pôr água e tínhamos assunto resolvido. Exatamente. E falarem por água, vamos regar um bocadinho. Portanto, depois de nós colocarmos as nossas plantinhas no okay. sítio onde Então o passo seguinte colocar. é a rega. Vamos regar. Vamos nunca tentar, vamos sempre tentar regar diretamente para a raiz ou para o substrato e nunca nas, nas folhinhas. Ok, não, não diretamente sobre a planta, não é? Não diretamente sobre a planta, exatamente. Mas isso é uma regra geral, não é? Há plantas que gostam de ser pulverizadas não é? uhum. quando está mais calor. Não é o caso das suculentas, como elas acumulam muita água, não convém mesmo que isso aconteça. Agora esta Do é uma resto. atividade que até, devido à situação que estamos a viver, na né, situação de pandemia, é uma, é uma atividade que permanece a nossa atenção nesta altura, não é? Eu, eu acho que tudo o que está relacionado é com a natureza para, é uma sugestão para poder que fazer. Sim. Eu acho que sim. E, e num livro, no Grandes Jardineiros de Pequenos Jardins, vou encontrar muitas soluções, e soluções mesmo que nós podemos recriar em casa, e muitas atividades. Portanto, temos atividades extremamente ligadas, ou seja, da natureza, ligadas a naturas que implica as crianças irem lá fora apanhar folhas ou apanhar outros elementos naturais, mas depois temos atividades que são estritamente ligadas com a jardinagem. Quando vamos de férias, como é que fazemos a nossa rega das nossas plantas? Então há uma, uma maneira de explicar como é, que é, podemos, como é que isso é possível acontecer, não é? E então nesto, nas dicas. tuas redes sociais tu dás é, essas dicas, não é? Uh, sim, sim, sim, sim, sim. sim, sim. Ten tens uh, Instagram e Facebook, não é? Tenho Instagram e tenho Facebook, exatamente. Qual, qual é o teu do... Instagram? Aproveita para divulgar <risos> É Minimo Gardens. Uhum. E tens também uma página no Facebook. E tenho a página do Facebook com o mesmo nome, Minimo Gardens, uhum. de facto. Okay. Agora, pronto, estou mais envolvida com o livro e acabo de fazer mais promoção ao livro. Apresento muitos trabalhos também que faço, que são sempre mais coisas em mais pequenino. Um, mas, sim, sempre que há dúvidas, uhum. as pessoas colocam e eu faço uma espécie de consultoria, até mesmo por mensagem privada, e é que tem corrido bastante bem, graças a Deus. E dá dicas, sugestões? Uh, sim, bem sim, sim, eu estou muito relacionada mais com as chocolatas porque, como, como eu trabalho muito com as crianças, e para uh, mim sim. isto é as melhores plantas que há para começarmos a jardinar e o contacto com a natureza, porque de facto elas são. Mas, mas muito dás muitas simples. sugestões, eu tive a oportunidade de ver pelo menos o teu Instagram e vi que tu tens sim, muitas sim, sugestões. sim. sim. sim. Tenho sempre esse cuidado e tento sempre responder também quando as pessoas me perguntam porque tem realmente aquela, ah deixei-me morrer a planta, ou, ah esta manchinha é o quê? Então qualquer um sinta-se à vontade para, para à vontade. colocar a sua claro questão que sim, em mensagem, claro que, sim. que tu ajudas. Se tiver nem sempre é muito óbvio porque cada planta é uma planta e mesmo que seja da mesma espécie, basta ela estar num, num tipo de vaso diferente, um tipo de um vaso de barro. Apesor uhum. muito mais a água, de plástico não está atrás de uma janela está Mas num alpendo são pequenos problemas que acabam a fazer toda a diferença toda não é? a diferença só fazer consultoria de e que saúde é simples da planta de resolver. é é às vezes pronto pode ser às vezes é muito simples resolver às vezes é preciso perceber qual é exatamente o problema uhum. pronto, e o livro também tem isso tem uma espécie de guia de plantas em que nós dizemos assim ok a minha casa é meia sombra portanto que tipo de plantas é que realmente cabe o que é que funciona na minha casa qual é que é o melhor sítio? Ah, a minha casa tem um sol espetacular ali a manhã toda. Então, plantas de sol, o que é que é melhor? Ou então, plantas de sombra, em que a luz é difusa, não há nenhuma planta que goste realmente de sombra, sombra, sombra. E no teu livro vem mencionada essas sim, informações, Sim, sim, é? está tudo, tudo indicado. Uhum. Porque a ideia Com é a facilitar. Com a linguagem acessível. Acessível. Exatamente. A ideia é sempre facilitar. Uhum. Ou seja, tentar tornar que a jardinagem seja acessível a todos. Aos pequeninos, vamos... A de uma forma assim mais de brincadeira, como mais com eu trouxe aqui elementos de decoração mais clássicos, eu não costumo trabalhar tanto com estes, trabalho com uns mais, mas este é clássico, portanto fica sempre é mais amoroso, com aquela ideia de, da fada, portanto uhum. tem desde o sapatinho, da fada que foi à horta e depois descalçou, a portinha que vai entrar, podemos colocar aqui, isso é até uma oportunidade para reaproveitarmos os brinquedos, não é? Aqueles bonecos que às vezes já nem, já não, as crianças não ligam exacto, tanto, já exacto. não estão não tanto na moda, dizem. Estamos dizer assim. que são aqueles brinquedos que ficam no fundo do baú. Exatamente. E, e ganham tão uma nova vida, que tem para lá. Que é uma então. casa nova. Exatamente. E depois podemos criar aqui uma zona de estar. Esta se calhar. Vamos fazer antes aqui uma zona de comida. Comer aqui assim. Se calhar está um bocadinho fundo, deixa me lá ver se eu consigo. Este trabalho também permite-nos fazer por tentativas, não é? Fazemos de uma vez, depois não gostamos, ajeitamos claro, um pormenor. Claro, claro. A intenção é mesmo essa. Portanto, nós temos aqui um val, não é? Das fadas, em que eu vou criar uma horta. Tenho aqui umas cercas, e que eu vou colocar e vou fazer uma horta. Nós queremos comida muito saudável. Então, tem, desde a alfa, isto é tudo em miniatura, portanto, também precisa ter cuidado, se forem crianças muito pequeninas, garantir que não tem tendência para pôr na boca. E tens facilidade em arranjar essas corações? Nem decorações. sempre, nem sempre, nem sempre é muito fácil, uh, mas vamos sentando, estas são mesmo... Uh, Há, há feiras de miniaturas uhum. uh, e nós tem, eu tento sempre encontrar coisas que façam sentido. Vais -se propositadamente é. a, às feiras e, para tentar arranjar sim, esse material, sim. não é? Sim, pois isto funciona muito por escalas, não é? Portanto, às vezes. E também é, muito, é, um, é um trabalho muito interessante para as crianças uhum. uh, perceberem a escala, porque ao início, para eles, não, isso não é nada, mas ter Sim, a, mas depois a, vão, a vão tomar produção, consciência com é. um boneco que, se calhar, é demasiado grande para o outro que está ao, ao, ao lado. E isso por exemplo não é um raciocínio muito matemático e que funciona muito bem. As pessoas começam a perceber, ah, ok, então se é muito grande, se calhar vai lá mais para trás. E é sem esforço, é, é muito é, intuitivo, é. não é? E acaba porque, como veem o que estão a fazer, conseguem perceber e conseguem, uhum. e conseguem avaliar a situação. E se calhar, vou pôr aqui. Eu tinha dito que a nossa fada, ou o nosso duende, foi à horta e deixou aqui os sapatinhos. <risos> Vamos pôr aqui, se calhar... Aqui assim, umas cadeiras. vou até trago um serviço de chá. Muito bem, está muito completo aqui o nosso É cenário. verdade. Isto é uma proposta. Obviamente que eu acho que o ideal será sempre a criança pegar nos tais brinquedos de fundo do baú uhum. e dar-lhes uma nova vida, não é? E essa nova vida. Uh, eu acho que é muito interessante para as crianças, porque elas... tu depois elas que brincam. as crianças brincam nesse espaço ou que deixam tudo intacto? Ao início têm receio. Para não estragar, não para é? Para não estragar. Mas quando conseguem perceber, ok, eu, se eu mexer não é necessariamente estragar, eu até posso voltar a pôr no mesmo sítio onde estava. E depois voltam a colocar no mesmo sítio. Uhum. As próximas vezes já vão recriar e interpretar o jardim delas. Isso é muito giro, porque permite, de facto, que elas consigam Nós estamos só aqui adaptar. a focar as crianças, mas claro que os adultos também, sim, então se digo, à vontade, é Exatamente. Estamos sempre a falar das crianças, trabalho. mas eu tenho a dizer que muitos dos meus vasinhos são para adultos. Uhum. Porque há esta... Não é? Os adultos gostam das coisas amorosas, gostam sim. das coisas fofinhas. É que é um de criança que é eterno, Exatamente, é? que é eterno. Ou oh, pelo menos deveria ser. Sim. <risos> e mesmo colecionadores de miniaturas também adoram este, este tipo de jardins, não é? Uhum. Porque é muito interessante podermos recriar. E eu até trago assim um fresquinho de pó de fada, nós estamos a falar de coisas que são mesmo muito pequeninas. Okay. Vou pôr aqui ao pé dos sapatinhos. Aí ah, depois eu começo a falar tudo diminuitivo. <risos> Porque é tudo muito pequenino, é? tudo muito é? pequenino. Esta decoração, tu pensaste propositadamente para o nosso workshop? Sim, ou, sim, sim. Ou vai surgir? Ou surgindo? seja, nesta aqui foi-me propositada. O que uhum. eu tenho normalmente nos workshops é que tenho uma oferta grande de bonequinhos, até mais personagens, não tanto só de, de decoração barra cenário. Tenho mesmo pequenas personagens que a criança identifica-se mais. Tenho normalmente... É, algumas figuras humanas e muitos animais uhum. uh, humanizados, ou seja, com ónimos e tal, não não, não, não realistas. Portanto, as crianças participam diretamente no teu workshop, Portanto, agora é uma situação works, diferente, sim, estamos em sim, pandemia, sim. tem que ser no formato Mas se tivéssemos like aqui uma criança, ela estaria a fazer isto comigo. Exatamente. Ou seja, ela teria despejado a argila expandida, teria-me ajudado a esticar a manta. E existem muitas dúvidas? Eu, não, não existem muitas dúvidas, mas eu percebo que eles estão muito pré-dispostos a aprender. Nós é que muitas vezes, nós, os adultos, no dia-a-dia -dia, não temos a disponibilidade para os conseguir envolver nestas uhum. atividades, porque isto, apesar de tudo, envolve tempo, não é? Mais do que outra coisa qualquer, acho que envolve muito tempo e alguma paciência da nossa parte. E nestas rotinas muito complicadas nós temos de devido a ter, e agora não claro. é diferente, uh, às vezes notamos que falta-nos aqui um espaço de partilha, de família para ficarmos, e, ai onde é que eu ponho a couve, ai onde é que eu ponho a alface uhum. e tudo isto conta e quando é partilhado em família ou entre irmãos ou com os pais é de facto um momento muito, muito prazeroso e eu faço também workshops com pais e filhos e é giríssimo ver a dinâmica E sentes deles? que os pais ficam mais envergonhados por participar nesses workshops? Que supostamente é mais para as crianças Não, não E o que eu sinto é que às vezes há perguntas que eu fico, ah que engraçado não, não, eu não tinha a ideia que os adultos ainda tinham este tipo de perguntas e eu penso, é, é a distância que estamos na natureza, de facto. Uhum. Às vezes é complicado, eu às vezes pergunto, o que é que vamos fazer? Plantar, já expliquei o processo, vamos plantar ou vamos semear? E às vezes tem um adulto que me diz assim, vamos semear. ó oh, então, porquê? Porque há uma distância, há um fosso entre uhum. nós e a natureza, não é? Exatamente. Porque se as pessoas pensarem um bocadinho, não, claro que vamos plantar, a planta já cá está, não é? Nós vamos só transplantar de um sítio para o outro, semear inclui a semente, não é? pôr uhum. a sementinha. E é muito giro, porque efetivamente os adultos sentem que também aprendem. E Ou seja, através os da adultos criança. vêm acompanhar as crianças, mas acabam depois é também verdade. por intervir Acho no um workshop. Mas não é aprender, às vezes é reaprender, relembram do que já aprenderam. Sim, sim, sim. Só ficaram tão distantes desta realidade, e até mesmo da realidade é um da brincadeira... A um ficou mais adormecido, não é? é, é. Estão, estão, estão, estamos ocupados o que é com normal, outras coisas, exatamente. Exatamente. não é? Temos empregos contas claro para pagar, é normal que isso aconteça Mas podemos assim. lançar o desafio, Isabel Podemos agora, quando passar a situação de pandemia, esperamos que passe rápido ah, que sim. e fazemos um workshop presencial com a presença do, ah, dos pais e dos, dos filhos. Ah, ótimo. Sim, claro que sim. Eu até trouxe assim, umas madeiras, uns tronquinhos. Esses já foram feitos por ti, essas madeiras? Não, não. Porque às vezes até é, podemos aproveitar material claro, que, claro. que nós julgamos que é desperdício e isto que é tudo aproveitar material que procurar. eu uso Exatamente, é todo material que eu uso nos meus workshops. Mas sim, nós podemos ir, não é, e buscar uns pauzinhos e cortar e, e fazer, não é? Exatamente. Tem aqui um machadozinho. Também deve acontecer, por vezes, eh, o cenário fica fica montado de uma forma e depois, à medida que vai aparecendo outros, outros objetos, vamos acrescentando, não é? Começa de uma maneira e acaba, pois. mas não acaba, não é? Não, exatamente, é, não acaba. isso não tem fim. Eu vou fazer um caminho assim de pedras mágicas. Eu acho que o mais importante na, na parte da decoração é de facto a criança conseguir um, colocar aquilo uhum. que ela acha que, que é necessário ou aquilo que ela considera, a criança ou até o adulto, mas no caso da exatamente. criança aquele brinquedo dar lhe uma segunda vida. E, e, e certamente deve passar por várias fases, o que nós fazemos quando é que temos uma idade não é depois vamos é adaptando verdade? para a outra idade. Sim. Eu acho que é, é muito interessante também a criança, há aquele brinquedo que não larga, é, um passado uma semana, ela já estreou tudo o que tinha para estrear aquele brinquedo. Portanto, aquele brinquedo agora está numa etapa diferente da vida da criança. E aqui é voltar a usar o brinquedo uhum. com um propósito diferente. para ter, literalmente dar-lhe uma segunda vida. Sim. E, Normalmente exemplo, é mais pode... aquelas datas festivas, né? Aniversário, Natal, vêm prendas novas <risos> e esquecemos os antigos. E esta é uma oportunidade para irmos buscar os antigos. Exatamente. Porque muitas vezes até estão em ótimo estado, não é? Portanto, Exatamente. Não há razão sim, nenhuma sim. para não se dar uma segunda vida. E a mesma coisa acontece com, com as floreiras. Ah, eu adorava fazer, mas não tenho uma floreira e não consigo ir agora comprar nenhuma. Se tivermos uma caixa, se tivermos uma, até uma gaveta, basta que de facto se cumpram estas regras não é? da argila expandida, o primeiro passo, depois a, a manta e só depois o substrato para garantir que de facto haja uma boa impermeabilização das plantas e até do objeto. Se o objeto não tiver, pode pôr um saco de plástico no interior para garantir que a madeira não apodrece, por uhum. exemplo com a rega. Aqui não há muita rega, portanto não haverá muito esse perigo. Ou seja, tentar sempre olhar para o que temos em casa uhum. e ver que utilidade é que podemos dar a isto. E também te pedem para seres tu a criar? Já me aconteceu fazer sim. in louco, ou seja, ir no jardim de uma casa, criar há um recanto. pessoas que gostam, mas sentem sim. que se calhar não tem a aptidão sim. para poder criar. Sim. E que no fundo, depois calhar descobrem que até têm, não é? Eu, eu acho que, eu acho que se casos, tentarem, é se calhar isso. conseguem. Sim, sim. sim eu, acho, eu, eu não tenho dúvidas que e sim. E pedem para seres tu a criar? é. É, no, no caso dos jardins, até faz mais sentido porque as pessoas ficam um bocado na dúvida que material é que podem usar e qual é o, canto, qual é o melhor recanto para o fazer, não é? Ah, mas onde é que eu ponho a portazinha? Uh, mas fica assim no meio de uma árvore ou fica numa parede? Uhum. Portanto, eu vou, faço uma espécie de reparagem ao próprio jardim, acabo por escolher um canto e crio, uh, de facto, um, aí sim, um mini jardim de fadas. É Pode ou não ter plantio, ou seja, eu posso levar plantas e voltar a plantar e recriar ali um canto, ou então só com o que já existe no jardim da pessoa. Aqui, se calhar, o maior desafio, ou, digamos, a maior dificuldade será é, talvez arranjar o um material para compor todo este cenário, não é? Essas miniaturas. Sim, as miniaturas. Exato. Às vezes até idealizamos de uma forma, mas o material não é o suficiente não, para podermos pôr em prática aquilo também, que pensamos. Também há muitas casinhas das bonecas, não é? E muitas vezes, por exemplo, estas coisinhas assim, estas cadeirinhas, é, é de onde vêm. Portanto, é de miniaturas uhum. que vêm de casinhas de bonecas uh, e que nós podemos sempre adaptar. E podemos apelar nas nossas famílias, não pular, é? Claro. Se alguém tiver o material que já E nós, nós agora fizemos aqui uma coisa muito bucólica e muito fantástica, de um jardim de fadas, mas pode ser de dinossauros, não é? Temos vários os dinossauros. dinossauros estão sempre na moda, não é? Estão sempre na moda. Os meninos adoram e colocam dinossauros a subir a montanha, a descer a montanha, uns com a cabecinha enfiada na planta, a portar, comer qualquer coisa da planta. Exatamente. É um mundo. É, é, basta, é isso, a imaginação, como há bocado dizias, não, é? não tem limites. Uhum. E é... Para mim, isso é que é o mais importante, no caso das crianças, poderem trabalhar com o que têm e, e eles conseguem, eles trabalham é e conseguem. aqui as mais pequenas não utilizaste, foi para alguma razão? Quer dizer, assim, deixaste para o eu fim, posso, não é? Eu Porque tu explicaste pôr, é, que, que as maiores E posso pô-las pô agora nos recantos que eu acho que ainda vai vale, vai vale fazer sentido. Uhum. No entanto, ela já está um bocadinho cheio também é um bocadinho aquela história do tentativa a erro, não é? Mas eu realmente há aqui um buraquinho que eu posso colocar esta. Pronto, são aqueles ajustes que tu falaste no início é. que montamos o cenário de uma forma e depois termina de outra, não é? E nós depois podemos, isto não está terminado, não é? Ah encontrei aquela planta tão bonita que é outra suculenta. Então vou encontrar um espacinho e vou colocar. -a. E também podemos substituir a planta, não é? Podemos sempre substituir a planta, claro. E aqui temos assim. É muito importante de facto. Aportarmos o vasinho uhum. e puxar o vaso no canto Essa é a, tua, é a tua dica sim, principal sim. Para, para retirarmos o vaso, não é? E aqui o torrão, vou tentar desfazê-lo já diretamente aqui. Também trouxe pinhas não é? vez daqui. Eu trouxe pinhas, pinhas sim. E criar umas pedrinhas brancas, também para dar um bocadinho mais de cor. Podemos pôr neste canto. Mas até convida o passeio familiar, não é? No fim de semana, em que as crianças podem ir com os pais apanhar as pinhas, por exemplo. As espinhas, as exemplo, espinhas bem ou os pauzinhos e exatamente. depois cortar para fazer a lenha, até mesmo pequenos caroços ou bagas também funcionam muito bem é, Exatamente. Que nós pensamos que já não tem utilidade nenhuma e afinal até pode tudo, ser muito é? criativo. Eu acho que sim. Pronto, e depois podemos pôr. Já fiz aqui um caminhozinho de pedras, mas agora posso dar um bocadinho mais de cor com mais pedrinhas. Aqui ao pé da porta. Afinal, isto é, pois, para aqui é todo, quem entra uhum. aqui pois, é o um mundo mágico. Exatamente. Nós também temos essas pedras na nossa loja. Se calhar não é assim uma escala tão reduzida? Aqui, nem precisa ser tão reduzida, porque de facto temos bastante espaço uhum. e portanto não há necessidade de ser tão pequenino. Na natureza também há pedras todos os tamanhos, até isso nós podemos brincar, não é? ter uma claro. pedra maior num canto, pedras mais pequenas no outro... Não há pedras iguais, né? são parecidas, mas Exatamente. iguais Exatamente. Então, é também muito interessante, lá tá? É a história da escala, da proporção, a criança ter essa noção e aprender, uhum. no, sempre que fazem qualquer tipo de trabalho, manualidade, estão a aprender, não só na desevoltura dos gestos ou da metricidade fina ou grossa, mas também conseguem depois perceber quais é que são as necessidades da própria criança, ou no caso das plantas, não é, e começam a tentar compor, ah, se calhar eu gosto mais assim, se calhar eu gosto mais assado, não é, e vão pensando e vão uhum. ajustando. E isso é, é um Tu, uma tu quando faz a recriação de um cenário, é, é sempre diferente. Sim. Pode é. ser uns mais parecidos, não é? Mas sim, fica sim, sempre, sim, diferente. É sempre diferente. Sim, é sempre diferente. Mas não seja porque as plantas são diferentes. Exatamente. Já me aconteceu em vasos, as pessoas pedirem me Ah, eu gostava mesmo do mini jardim igual àquele que publicou no Instagram. E disse, eu até vou usar as minhas figuras. E uhum. até posso usar a mesma planta, mas a planta vai ser sempre diferente. Ou um bocadinho maior, é mais esticadinha, ou está mais verde, ou está em flor, ou não está. Portanto, é sempre diferente. Claro. Isso é uma variedade e, e nós é que nos apercebemos quão com, com, com, com grande e vasta é a natureza. Porque a mesma planta, da mesma espécie, é diferente. Uhum. E isso é muito interessante perceber. E vou só acrescentar, já Vais que tenho colocar aqui mais uma. A terceira, pequenina, não é? É, vou pôr ali no cantinho. Já que estamos a falar das plantas pequeninas e estás a, a retirar do vaso, uh, qual é a dica para os catos que tu fazes? Exatamente, de ah, eu há bocado falámos sobre uhum. isso. Exatamente, os catos, uh, como tem os piquinhos, muitas vezes assustam os pequeninos e até os adultos, atenção. Eu, normalmente, dou duas sugestões que são muito práticas. Vou só colocar este aqui: que é, temos umas folhas, de, temos o cato, imagina que é deste tamanho, temos aqui o nosso cato. Uhum. Daqueles com imensos picos, que só de olhar -me soa arrepia <risos> não arrepias, é? arrepia-se. Então o que é que nós fazemos? Amachiscamos umas duas ou três folhas de jornal para ficar bem maleáveis à, à medida da nossa mão. Fazemos este gesto que já tínhamos feito anteriormente, uhum. não é? Com a plantinha. Portanto, este gesto aplica-se para todas as plantas. Para todas as plantas, todas mesmo, sempre que queremos transplantar. E eu vou, depois da mão lugar, para soltar no fundo, não é? As paredes do nosso, do nosso torrão do vaso, o que eu vou fazer é apertar. A minha mão está com o jornal, eu vou encaixar aqui o cato e eu vou puxar o vaso. E o jornal. Com o jornal por baixo. Com o jornal, portanto, o jornal vai funcionar como se fosse uma pega, uma luva. Uhum. Okay? O torrão, ou seja, esta parte, imaginemos que isto é um cat. envolvemos o cato no jornal. Ne Exatamente, temos aqui a folha de jornal, fazemos assim. Esta parte não pica, porque é só as raízes, portanto, nós podemos perfeitamente mexer aqui. Okay. Com a folha de jornal, colocamos. Não temos jornal em casa, um pedaço de cartão, cortamos uma tira, conforme mais ou menos o tamanho do cacto e dobramos a tira e fazemos isto com o cartão. Portanto, uhum. fica assim. No fundo é uma superfície que envolva o cacto para não margularmos as nossas e fazemos mãos. Fazemos uma espécie de pinça em que colocamos aqui o cacto, já fizemos este movimento, não é? E aportamos, estamos aqui com a nossa pinça de cartão e vamos puxar, puxar, puxar o nosso base. Pronto, e é super seguro. Ou seja, a criança não vai, a criança, o adulto, acaba por nunca se picar porque, de facto, o que depois fica à amostra ou o que fica de fora é só as raízes e essas uhum. não têm qualquer tipo de perigo. De forma, as crianças também ganham um respeito pelas plantas, não é? Tem ganham um e responsabilidade exatamente, e depois perdem o medo, percebem que a planta até pode ser relativamente perigosa, mas se eu tenho maneira de controlar isso, então ela já não é perigosa para mim. Tenho que ter esse cuidado porque eu sei que ela, de facto, é perigosa e que me pode picar. Mas eu, sabendo como é, ganho a confiança. E o que nós precisamos é de crianças confiantes, não é? Que não tenham medo de fazer sempre tudo. E que aos poucos vão ganhando confiança e vão fazendo cada vez mais e melhor. Uhum. E acho que é nisso que também se ganha bastante com o contacto com a natureza claro, é isso, o respeito pelo tempo, não é? que Nós estamos agora habituados é que tudo aconteça assim de um momento para o outro. E a natureza, apesar de tudo, leva o seu tempo, não é? E a natureza dentro de casa ainda leva mais tempo, não está exposta às condições naturais. Portanto, somos uhum. nós que queremos as condições da nossa casa. É assim, a criança realmente aprende a respeitar a natureza e essa responsabilidade. É e sabe, pronto, Thalia, basicamente... Peço agora que resumas assim rapidamente, rapidamente os passos, exatamente, porque fomos fazendo passo a passo. E agora de uma, uma forma conclusiva. conclusiva. O mais importante para estas plantas, sejam elas suculentas ou cactos, é de facto o excesso de Não haver excesso de água. Nós não queremos matar as nossas plantas. Esse é um conselho fundamental. Sim, vou sempre repetir. Eu sou aquela pessoa chata que está sempre a dizer o mesmo, mas que é essencial. Claro. Para isso, o que é que nós conseguimos? A argila expandida é o ideal. Senão também pode ser pedrinhas, não é? Tem aquele cascalho mais miudinho, também uhum. ajuda a que a água deixa. A argila tem a vantagem de de facto absorver a água. Depois é tanto a manta geotêxtil, que nós também colocamos até em hortas ou até mesmo quando se planta a relva, também se coloca a manta geotêxtil para evitar ervas daninhas, por exemplo, nos nossos jardins usamos essa manta para uhum. que não cresça a erva daninha. Aqui é mais para filtrar o excesso da água. O substrato convém ser sempre o adequado, ou seja, nós aqui usámos este para cátice e suculentas, mas não iria usar este para outro tipo de plantas. Não é? Portanto, convém okay. sempre confirmar que estamos a usar Isso o substrato. Isso também é importante, claro que é. sim. É. No caso destas plantas, porquê é que é tão importante? Porque este substrato é, de facto, mais arenoso. Elas vêm de onde? Do deserto. O deserto tem areia. Portanto, quanto mais arenoso, melhor. Aliás, nós fomos à praia. Às vezes encontramos umas plantas nas dunas, aquilo é tudo sequentas uhum. E elas estão em plena areia. Portanto, são plantas que gostam e de ar E dispostas ao calor. Muito calor. Muito calor. <risos> <risos> Portanto, elas gostam de facto de luz direta e pouquíssima água. Eu acho que é sempre uma boa, uma boa dica as pessoas pensarem qual é que é o habitat natural daquela planta. E agora que sei, vou tentar recriá-lo na minha casa. Uhum. Tentar recriá-lo no meu vaso. Então, essa, temos... essa é uma questão que devemos fazer então. Escolhemos a planta e tentar saber qual é o seu habitat. É, para depois cuidar, criar, claro. Exatamente. Da melhor forma. Claro. <risos> Normalmente as plantas, eu que que chamo as plantas de decoração, não é que são as plantas que nós temos em casa, a maior parte das vezes essas plantas vêm da Amazónia. Portanto, uhum. elas são plantas de meia sombra, não são de sol, ao contrário, nós pensamos, ah, mas vêm dos trópicos e vêm de calor. Sim, mas elas são de facto, elas vêm de um sítio, de uma selva, Onde muitas vezes têm árvores muito maiores que fazem sombra sobre elas. Uhum. E o sol, quando vai rodando, o que acontece é que a sombra das árvores maiores tapa-as. E portanto, okay. sobre essas plantas? Então elas só são plantas de meia sombra, não são de sol inteiro. É muito interessante. Sim, sim. As árvores, por exemplo, são de sol inteiro. É o sol o dia todo. Então, se for árvore de fruto, tem mesmo que ter sol o dia todo, não é? Uhum. É difícil manter uma árvore. Faz isso, mas claro, e isso depois é vai sombra. dependendo, não é? Vai sempre depender. Mas então nós conseguimos perceber de onde é que vem a nossa planta, conseguimos depois tentar adaptar as condições que temos. Portanto, eu quando olho para a minha planta, que é uma suculenta, eu já sei uhum. que tipo de planta é que é, portanto já sei que tipo de cuidados é que ela vai ter. E lá está, excesso de água? Não. Porque se ela não vem do deserto, ela não vai nunca gostar de muita água, até porque nós percebemos que ela tem água no corpinho delas. Exatamente. Sim, é, sim. Uma das características tanto dos catos como das suculentas é que de facto nós sentimos que elas são são chudas, não é? que elas têm água. Aliás, se é nós esponjoso, esponjoso, não É é? Aliás, nós conseguíssemos, e poderíamos, poderíamos sempre fazer, pegar uma destas pétalazinhas, uma folha, chamo pétala, mas na verdade é uma folha, pegar nela e espremer, sai imensa água. Uhum. Imensa água. E aí é que nós pensamos, uau, ela tem tanta água dentro dela... Muito mais de facto, do que aquilo que pensamos, não é? Muito mais, muito mais. Por vezes nem temos ideia disso. Exatamente. Estas plantas também são muito fáceis de propagar, portanto, pegando também numa destas uh, nossas folhinhas, basta estar em contacto com uma superfície, ou seja, por assim a superfície do substrato, uhum. um bocadinho de água e ela vai se desenvolvendo, vai tendo uma raiz pequenina, vai nascendo, vai nascendo, chama-se, é, é propagação, não é? Da raiz, portanto, é uma das maneiras de nós aumentarmos a nossa produção de plantas é fazendo essa propagação, não é por estaca, é assim, por folhinhas e é muito interessante as crianças uhum. às vezes fazerem... Faz muita história do feijão, não é? No algodão. Exatamente, sim, sim, sim. É o que aprendemos <risos> Aqui, da escola logo na primária, não é? Aqui, também é muito interessante a criança, quando nós estamos a manusear a planta e elas são muito sensíveis e cai uma, uma pétalazinha, uma que esteja em condições, e nós, deixe, basta deixar assim, no substrato, e ela cria logo raiz. Vai -se desenvolver. Muito rápido. E rapidamente. É muito interessante. Exato. É muito, giro, é muito giro. Mas, o que é que nós podemos dizer mais sobre estas plantas? E tudo o que eu digo acerca das suculentas é aplicado aos cactos, está bem? Uhum. Portanto, são mesmo exatamente. da mesma é, é, família. a informação é, é para os dois. É aplicado dois. aos dois, exatamente. O que é que nós podemos dizer mais? Há, efetivamente, elas têm nomes muito interessantes. Nós temos muitas, muitas suculentas e, e há umas mais conhecidas do que outras. Estas que são em forma de flor, uhum. são as mais conhecidas. Uh, mas há em muitas e há quem faça coleção e é muito interessante perceber o quão grande é, e é muito. E em laboratório já estão fazendo outras plantas também, também é muito interessante perceber isso, que a natureza vai evoluindo também uh, com, a, com a mão do homem, não é? Há plantas que nós achamos que são completamente naturais e que não são. Exatamente. Mas é, mas é ótimo, e uhum. ótimo no sentido em que de facto nos permite conhecer melhor a planta e depois permite-nos também encontrar as melhores condições para, para a ter. Uhum. E isso deve existir. Pronto, mais. O que é que nós podemos dizer mais? Já falámos da água que é importante, então, a nossa drenagem com a argila expandida, a manta geotêxtil que é, funciona como se fosse um filtro, não é? Uhum. O substrato, sempre com os nutrientes necessários para os nossos tipos de plantas, isto é com mais pessoas. Há pessoas que gostam mais de um tipo de comida, outras gostam mais de outra. As plantas são idênticas. Há algumas que têm umas necessidades diferentes, portanto, um substrato Exato. adequado. Com qualquer ser exatamente. vivo, não é? É, exatamente. Demais. E depois, muitas vezes, o que nós também colocamos mais perto das plantas e não necessariamente no cenário, pode ser casca de pinheiro por exemplo. Uhum. Porquê? Não só absorve também a água que fica cá por cima e, portanto, vai escorrendo devagarinho. Ah, ok. Além do aspecto curativo, também Aí, tem aspecto um aspecto curativo. funcional. E também protege, no caso de estarmos cá fora, não, não, num espaço exterior, não é uma rabanada de vento, não leva ao substrato porque aquilo faz um bocadinho mais de peso uhum. e protege. Também protege de algumas formiguinhas ou aquelas mosquinhas que aparecem. Esse aspecto também é importante, não é? temos em sim, conta que quando o exterior pode chover, pode claro, fazer muito vento claro. e destruir o nosso cenário. Eu aconselho sempre a casca de pinheiro até nas plantas que nós temos em casa. Uhum. Portanto, é sempre uma prevenção, uma boa, uma boa camada de casca de pinheiro ajuda muito até a manter as plantas que precisam de mais água colocando a casca de pinheiro, quando regamos, podemos fazer uma espécie de buraquinho, regamos aí e voltamos a uhum. pôr a casca de pinheiro, essa casca que nós aí temos vai permitir que a água fique lá, ou seja, conserva a água e a nossa planta não precisa ser regada tantas vezes porque de facto tem lá a água, porque a casca faz com que isso fique ali retida, uhum. isso também é muito interessante. Okay. E depois, é muita imaginação. Há muita imaginação. Esse, esse é até um, o ingrediente aqui principal aqui para Sim, para mim o mais a nossa importante, é, para mim acho que se calhar para todos os educadores e uhum. pais, é de facto deixar essa liberdade. A criança poder, por exemplo, chegar à loja e poder escolher as plantinhas. Ah, não podemos fazer uma coisa tão grande? Fazemos algo mais pequeno. Não há problema nenhum, não fazemos uma coisa tão... faz mal. Algo mais pequenino e a criança poder escolher. Uhum. No fundo permite-se fazer tudo. Permite-se fazer tudo, não há algo certo e errado. Não é? e, e ao reaproveitar também os tais bonecos. E quando nós demos bonecos pode ser outra coisa qualquer. Uhum. Nós podemos fazer algo só com pedras coloridas, por exemplo. Não, é? não temos que ter sequer figuras ou figuras humanas, ou bonequinhos. E podemos queremos... ter uns bonecos numa altura e depois e mudamos ah, e já temos. Se, se o... algo mais minimalista, podemos diferente. fazer só uma composição de plantas, só com pedra colorida, ou só, pe... ou... ou só pedra preta, ou só. Depende também um bocado da decoração, se for para a decoração de uma casa, não é? O mais importante é isso, é que de facto não... a nossa imaginação possa ir. Uhum. E... E desta forma promovemos um convívio familiar, não é? Completamente. completamente. Elisabeth, olha, quero-te agradecer muito não a brinca, tua presença. Não, não. Está um trabalho muito giro, muito original. Não, obrigada. Permite o envolvimento familiar, como nós referimos aqui, e muita imaginação, porque qualquer um depois pode fazer de uma forma e exatamente, adapta para outra. Exatamente. Relembro que o teu livro vai ser lançado no Dia Mundial da Criança, não é? No dia uhum. 1 de junho, temos o lançamento do, do teu livro, já está em pré-venda, como exatamente, tu referiste. Espero que seja um sucesso, certamente vai ah, ser com as é? dicas e ele, a tal linguagem que é muito importante, é muito importante. principalmente se que... é direcionado para, para crianças, não é? Exatamente, eu costumo dizer que é, que é um livro inclusivo, ou uhum. seja, de facto permite a todos, a chegar a todos e isso para mim é o mais é, importante. É um livro para as crianças que os pais também vão querer ler, não é? Com certeza, e é um livro de referência, não é aquele livro de história que nós lemos, Ai, é, é linda, mas vou guardar. Este livro pretende ficar na nossa prateleira, na nossa estante, uhum. sempre que surgir uma dúvida de jardinagem, já tenho onde ir. Exatamente, já, que, que, que, vai é, ficar já para tem... sempre, Exatamente, para Exatamente, é um frequente. livro de referência, porque, Exatamente. É, pelo menos é assim que pretende ser. Ok, uma vez mais, obrigado, Elisabeth, obrigada, Elisabeth, tu pela tua presença, obrigada. e esperemos ver-te brevemente. Obrigada. Quem sabe já presencialmente, sem é situação de afanhão. Ah, isso ótimo. Ótimo. Muito obrigada. Obrigado, muito nós. Quanto assim que esteve a assistir, também o nosso muito obrigado. Obrigado por ter estado desse lado. No próximo fim de semana não vamos marcar presença, porque estamos em fase de preparação do nosso evento Dias da Casa Sustentável. Este evento irá, ter, irá acontecer no dia 4 e 5 de junho, uma forma de comemorarmos também o nosso Dia Mundial do Ambiente. Vai ter Bricoalas, o Workshop, um Repair Café, no fundo, vai haver dicas para uma casa mais sustentável. Já sabe que o nosso workshop fica disponível de imediato na nossa página do Facebook e mais tarde também nas nossas redes digitais e no nosso site e também no nosso canal do Youtube, roamerlan.pt. De nossa parte, muito obrigado por ter estado desse lado, o nosso muito obrigado e uma boa tarde.